Feche os seus olhos. Preste atenção na sua respiração. Vai inspirando e expirando. Acalmando esse ritmo da respiração. Emendando inspiração com expiração. E permitindo que ela te leve dentro. Imagine. Que todo o seu ser está dentro do seu coração agora. Você está aí bem pequenininho. Dentro de uma linda chama. De um lado ela é rosa. Seu amor divino. Do outro lado, ela é azul, o seu poder divino. E tem energia dourada no meio, a sua sabedoria divina. Você aí dentro, no seu coração, essas chamas circundando você, entrando no seu interior, conectando com suas células, moléculas, átomos e elétrons. Transformando você em puro amor, sabedoria e poder. Você aí dentro pequenininho nessas chamas. Elas vão te envolvendo. Te nutrindo. E transformando todo o seu ser. Daí de dentro do seu coração você olha a sua mente, as formas pensamentos pululam à sua frente, desnudas para você, seus pensamentos, suas crenças, a mente prática, ocupada. No seu coração você percebe o ritmo veloz dos pensamentos e percebe o conforto que é está aí dentro do seu coração, no amor, sabedoria e o poder do seu ser. Tão diferentes panoramas. Você apenas respira. E à medida que você inspira, essas chamas sobem e se tornam mais e mais fortes. E bem no centro onde você está, elas se mesclam. Dentro dessa chama trina, a chama trina unificada começa a subir como um pilar de luz. Ela sobe do seu coração para o seu laríngeo, para o centro do seu cérebro. E ao chegar no seu cérebro, ela formou uma ponte. E deste ponto unificado, a chamatrina se abre outra vez, permeando e preenchendo todo o seu cérebro a chama rosa do amor divino, dourada da sabedoria divina, azul do poder divino. Você só respira. E à medida que você inspira e expira, a chama do seu coração se expande, sobe pelo pilar central e expande a chama na sua mente. Logo, essa mente se vê envolvida completamente pelas três chamas. Ela se rende. E se entrega a essas chamas. Se abre a nova direção aos novos programas. No seu coração você começa a inspirar, e a expirar, e na expiração a chama se expande ainda mais, e na inspiração você traz todo o campo mental que entra pelo canal da Chama Trina Unificada. Você inspira enquanto a mente desce e expira envolvendo esta mente em chamas ainda maiores, mais vivazes, mais rápidas, mais fortes. Uma última respiração profunda. A mente entra na câmara interna do seu coração. Chamatrina na mente, baila e dança. E começa a se conectar com a chamatrina no seu coração. E à medida que essas chamas se mesclam, coração e mente se conectam, se fundem. Se abre numa linda e maravilhosa flor de lótus. Você inspira e respira ainda mais profundamente. Enquanto a flor de lótus... Se duplica. Essa flor de lótus, unificando coração e mente, sobe novamente pelo canal de luz e se instala no centro do seu cérebro. Ligada por este pilar, a flor de lótus no seu coração. Você inspira e expira. E visualiza essas duas flores no mesmo tamanho, na mesma irradiação. Diálogo aberto. Comunicação perfeita. Mente e coração agora. Coração perfeita, mente coração agora. Enquanto você está aí repetindo o coração perfeitamente, coração agora, as luzes saem das tuas flores e levam essas mensagens às suas células. Coração em mim. Coração unificados agora Suas células se abrem E recebem e entendem o um novo código Coração na mente Mente no coração Coração e mente conectados agora Coração na mente, mente no coração, mente e coração irmanados agora. E você respira profundamente, enviando esta mensagem aos quatro cantos do planeta, à medida que você fala os quatro amém. Amém. mm